de comercialização, em razão do artigo 4º da Lei 14.120, 2021, que versa sobre o termo de descontos na tarifa de uso dos sistemas de distribuição e transmissão para fontes incentivadas. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 2. Processo 48.500.0008.60.2023.303. Requerimento administrativo protocolado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, com vistas à alteração no submódulo 4.5, Programação Diária da Operação, dos Procedimentos de Rede e do submódulo 1.4, Atendimento dos Procedimentos de Comercialização referente ao Plano de Contingência no Processamento do Modelo 100 Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 3. Processo 48.500.0005.70.2023.90. Republicação dos limites dos indica indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC e dos limites para o indicador de qualidade comercial de frequência equivalente de reclamação FEC da energisa Minas Rio, distribuidora de energia S.A. Em razão do, agru do agrupamento das concessões das distribuidoras Energiza Minas Gerais, Distribuidora de Energia, EMG, e Energiza Nova Fibrugo, Distribuidora de Energia, ENF. Vamos ao sorteio. O diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 4. O item 4 será distribuído por conexão ao processo 48.500.000.6885.2022.60. Sorteado ao diretor Ricardo Lavorato Tini na 48ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. O item 4 é o processo 48.500.000.775.2023.75. Estabelecimento dos limites de, para os indicadores de DEC FEC da Enel, né, Distribuição São Paulo, NOSP para os anos de 2024 a 2027. Esse, então, foi o projetor Ricardo. Item 5. Processo 48.500.0008.74.2023.57. Recurso administrativo interposto pela geradora de energia Quinturaré, SPL, TDA, em face dos autos de infração 4 a 13 2022, lavrados pela Agência de Regulação de Pernambuco, ARP. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 6, processo 48.500.0008.96.2023.17. Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, C3ED, em face de decisão da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, Agergues. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 7, processos, 48, 500, 33, 35, 2018, 11 e 38.09.2017.35, recurso administrativo interposto pela churrascaria Talismã, em face do despacho 2308.2022, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração SCG. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 8, processo 48.50.005.20.2020.56, 20. recurso administrativo deposto pela Construível Execuções LTDA, em face do despacho 2699 2022 emitido pela SCG. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 9, processo 48.500.46.30.2022.62, recursos administrativos impostos pela 1 Z2 Energia S.A. e Unidade Consumidora Heineken Caxias é, HNK BR Bebidas CLTDA, em face do despacho 3009.2022, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão S.R.T. Vamos ao sorteio. Doutor Elvio. Item 10. Processo 48.500.0067.13.2022.96. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás, em face do despacho mil oh, perdão, 3, 199, 2022, Emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Vamos ao sorteio. O diretor Elvio. O item 11 será distribuído por conexão ao processo 2021 25 sorteado ao diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, na 47ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. O item 11 é o processo 2021 25 recurso administrativo interposto pela Energias de Gaspar SPLTDA, em face do despacho 3.346/2022 emitido pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG. Esse, então, foi o diretor Fernando. O item 12 será distribuído por conexão ao processo 48.500.0055.12.2021.91, sorteado ao diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, na 43ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022. O item 12 é o processo 48.500.0055.12.2021.91. Recurso administrativo interposto pela Energias de Buritis 1 SPLTDA. face de do despacho 3.345.2022, emitido pela SFG. Esse também foi o diretor Fernando. Item 13, processo 48.500.0055.13.2021.35. Recurso administrativo interposto pela Energias de Machadinho 1 SPLTDA em faixa do Espaço 3.347, de 2022, emitido pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, SFG. O item 13 será distribuído em conexão ao processo 48.500.0055.13.2021.35, sorteado ao diretor Fernando Luiz Mosa Ferneira da Silva, na 43ª Sessão de Sorteio Público, ordinário 2022. Então, por favor, diretor Fernando. Item 14. diretor Fernando Luiz Mosa Ferreira da Silva não participará para o sorteio do item 14, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 14 é o processo 2018 13 pedido de reconsideração e depósito pela Engie Brasil Energia S.A. em face do despacho 2023, perdão. Vamos ao sorteio. diretor é ouviu. Item 15. Processo 48.500.0008.94.2023.28. Pedido de impugnação apresentado pela Sergipe Industrial Têxtil LTDA, na CISA, em fase de decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica referente ao procedimento de desligamento por descumprimento de obrigações. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 16. Processo 48500002326201985, 48500002320201916 e 48500002315201903. Requerimento administrativo protocolado pelas empresas Usina de Energia Fotovoltaica Lar do Sol 456 S.A. Com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação das usinas fotovoltaicas Lar do Sol 1, 2 e 7 a 10. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 17. Processo 27100001641198842 e outros. Ajuste do prazo de outorga das usinas listadas na nota técnica 103-2023, emitida pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, em decorrência da Lei 14.120, 2021. Vamos ao sorteio. O diretor Ricardo. Item 18. Processo 48.500, 20, 2022, 97 e outros. Autorização para as empresas Vento de São James, Energia, Renováveis, LTDA e outras. É, para implorar, é, implantarem e explorarem as centrais geradoras eólicas, Ventos de São Carlos, 1 a 12. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 19, processo 53 e outros. Autorização para ventos de Santa Dulce, energias renováveis SA, implantar e explorar. As centrais geradoras eólicas Ventos de Santa Dulce 6 a 12. Vamos ao então, sorteio. Diretora Agnes. Item 20. Processo 48.500.004.002.2017.25 e outros. Autorização para as empresas Bahia Eólica 1 a 9... Reunidos em consórcio com a Ventos de Santa Inês SA, implantarem e explorarem as centrais eh, geradoras eólicas Ventos de Santa Inês 4 a 12. Vamos sorteio? Diretora Agnes. Item 21. Processo 10 e outros. Autorização para as empresas. SCATEC Brasil Energia LTDA e Ventos de Acaraú Geradora de Energia LTDA implantarem e explorarem e as centrais geradoras eólicas Ventos de Acaraú 1 a 14. Vamos sorteio? O diretor Elvio. Item 22, processo 48.500.0040.27.2020.19 e outros. Autorização para Dantas Geração de Energia Elétrica SPLTDA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Serra Dantas 1 a 9. Sorteio. Diretor Elvio. Item 23, processo 48.500.0026.57.2022.11 e outros. Autorização para a Voltalha Energias do Brasil, LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Jaguaruana 1 a 7. Vamos ao sorteio? Diretor Ricardo. Item 24, processo 4850000244202283 e outros, autorização para Fótons de Santa Rafaela Energias Renováveis SA. Implantar e explorar a ah, centrais geradoras fotovoltaicas Fótons de Santa Rafaela 19. Diretor Elvio. Item 25, processo 48.500.0033.74.2022.96. Autorização para a Safira Holding SA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Talismã Pilar de Goiás 1 a 5. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 26, processo 48.500, 0016, 24, 2015, 24, e outros. Autorização para Deserto, projetos para energia solar LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Deserto 1 a 10. Diretora Agnes. item 27, processo 48, 500, 0, 0, 60, 4, 9, 2021 49.2021.02 e outros, autorização para as empresas New Solar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 e 17 SPL, Implantarem e explorarem respectivamente as centrais geradoras fotovoltaicas New Solar 1 a 17. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 28. Processo 48.500.0006.60.2012. Revogação a pedido da autorização para explorar a usina termoelétrica Termonorte 1. Autogada da Termonorte Energia Ltda. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 29, processo 48.500.041.29.2003.26, renovação a pedido da autorização para explorar a usina termoelétrica vetorial, autogada vetorial siderúrgica LTDA. O sorteio. O diretor Fernando. Item 30, processo 48.50.0023.82.2017.58. declaração de utilidade pública para fins de desapropriação e instituição de servidão administrativa em favor da PCH Mantovilis, SPSA, das áreas de terra necessárias à operação da pequena central hidrelétrica PCH Mantovilis. Vamos um ao sorteio, diretor Fernando. Item 31, processo 48.500.0007.07.2023.14, declaração de utilidade pública para fins de instituição servida administrativa, em favor da Enel Distribuição Ceará, das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição Maguari Centro 02-M1. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item, 33, processo, perdão, item 32, processo 48.500.0007.08.2023.51. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da Enel Distribuição Ceará. Das áreas necessárias à passagem da linha de distribuição Maguari Centro 02-M2. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 33. Processo 48.500.9491.2022.63. Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Serviços, Organização e Meio Ambiente LTDA, SOMA, das áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão UFVs, é, Timbaúba, Subestação Quixadá. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 34, processo 48.500.0004.59.2023.01. Declaração de utilidade pública para fins de instituição e serviço administrativa em favor da Electro-Redes-SA das áreas de terra necessárias à passagem da linha de destruição ramal Mairi-Porã 2. Eu o diretor Fernando. e 35, processo 48.500.0007 declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor das empresas Panorama 1, SPNGLTDA LTDA, Panorama 2, SPNGLTDA LTDA e Panorama 3, SPNGLTDA LTDA das áreas eternas necessárias à passagem da linha de transmissão UFV Panorama subestação Ribeiro Gonçalves. Diretora Agnes. Item 36, processo 48.500.0008.30.2023.27. Declaração de Utilidade Pública para Fins de Instituição de Segunda Administrativa em favor da Copel Distribuição S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição que perfaz o seccionamento da linha de distribuição Foz do Iguaçu Norte Medianeira, na subestação Frimeza. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 37, processo 48.500.042.28.2019.82, alteração a pedido da resolução autorizativa 8.206.2019, que trata da declaração de utilidade pública para fins de é, servidão administrativa, em favor da Neoenergia Guanabara Transmissão de Energia S.A., das áreas terra necessárias a passagem da linha das linhas de transmissão Terminal Rio-Lagos e Lagos Campos 2. Vamos ao sorteio. Diretor, Elvio. Item 38, processo 48.500.0009.08.2021.41. Alteração a pedido da resolução autorizativa 9.791.2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da EverySea participações Ltda. Das áreas necessárias a passagem da linha de transmissão Caxias, Norte, Caxias 6, Circuito 1. Diretora Agnes. Item 39, processo 48.500.005381.2020.61. Alteração a pedido da resolução autorizativa 9460 9.460.2020. Que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da Every c participações Ltda. das áreas de terra necessárias à passada da linha de transmissão Caxias Norte-Vinhedo, Circuito 1. Diretor Agnes. Item 40, processo 48.500.00064.2023.09 e outros. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente às melhorias e instalações de transmissão sob a responsabilidade da Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, CGT Eletrosul. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Os processos 48.500.000.281.2019.12. E 48.50.0052.65.2019 serão distribuídos ao diretor-relator, já sorteado anteriormente, o diretor Elvio Neves Guerra, tendo em vista o artigo 8o da norma de organização anel número 18. O item 41 é o requerimento administrativo protocolado pela Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, a CGT Eletrosul, em fase da resolução autorizativa 13.518, 2023. Em é o setão, diretor, Elvio. E item 42, o processo 48.500.005644.2022.01 será distribuído ao diretor relator já sorteado anteriormente, diretor Elvio Neves Guerra, tendo visto o artigo 8 da norma de agressão anel número 18. O item 42 é o requerimento administrativo protocolado pela Companhia Hidrelétrica de São Francisco, CHESP, em face da resolução 13.517.2023. 2023 Esse, então foi para o diretor Elvio também. Os processos distribuídos nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a sexta Sessão Pública Ordinária de distribuição de Processos de 2023. Muito obrigado, muito bom feriado, bom carnaval e cuidem-se.